E aí Clanchildon aqui, hoje a gente está vindo com Deltarune. Saiu o capítulo 2 agora, totalmente gratuito disponível na Steam. A gente pretende jogar 30 minutinhos, não tem spoilers aí quem não assistiu o capítulo 1. Apesar de a gente não ter feito sério, a gente vai fazer um vídeo mais ou menos como fez antes, para quem não conhece, conhecer um pouquinho. O jogo está em inglês, então não haverá muita excelência. Vamos lá? Esse é seu nome? Sim. Cris, querido, você está acordado? Espere Isso é uma faca? Não O que está acontecendo? Não Aí a... Cris, você comeu toda a torta? É sua faca dentro da lata, não é? Ah, Cris... Eu vou ter que trancar o forno novamente? Ó... Oh, Sai logo da cama, é hora de ir pra escola, tá aí o menininho Cris... E a gente comeu toda a torta... No final do último capítulo... Aconteceu umas coisas meio insanas. Mas parece que não refletiram. Tá aí a casinha da mamãe. Bem, vamos? Vamos. Cris, aí está você. Até a Suzy chegou antes, hein? A cresce. se eu soubesse que você chegaria tarde, eu não teria chego a tempo. Suzy, por favor, não chute sua mesa. Trate a, a, a propriedade da escola como você trata as pessoas. <risos> Tudo bem. Na próxima vez eu vou mirar nos órgãos vitais. Tá, será isso? Toma. Bom, não era o que eu... Bom. Em todo caso, bom dia, classe. Nós temos um monte de coisas para ver hoje. Primeiro, vamos começar a ler da página 142. Algum voluntário. Eu acho que eu poderia ler. Não se incomode, Noelle. Eu valentemente tomarei este golpe de humilhação. Ah, tudo bem, eu acho. Eu posso, na verdade, eu posso... Aham, página 142. Foi melhor dos tempos, foi pior dos tempos. Tempos muito bons, tempos muito maus, é isso? Tempos meio díocres, tempos duvidosos, tempos mais ou menos. Ouvindo a isso, seus olhos começam a se fechar lentamente. Tenha um bom dia a todos, e por favor lembre-se do projetos em grupos. Oh, Cris, você está bem? Você está dormindo durante a classe toda. Aula toda. Não se preocupe, não estou brava, só preocupada. Normalmente você dorme só no início das, das aulas. Boa sorte, e durma bem à noite, tá bom? Tá bom, Cris. Tá lá nossa amiga Suzy. Olha só quem é o zumbi da escola. Você estava dormindo feito um cadáver toda a classe. Toda a aula, meu Deus. Qual o problema? Teve problemas dormindo na noite anterior? Bem. Eu também, Cris. Como se eu pudesse dormir ontem? Só esperar por hoje pareceu anos. aquilo realmente aconteceu? Lancer, House todo mundo... eles ainda estão... sei lá... Veja... você esteve imaginando a mesma coisa, não é verdade? Vamos logo! <risos> Aí ó, onde tudo começou. Tudo bem Cris, é isso, momento da verdade. Tudo que nós estávamos esperando está atrás disso. E se nós abrirmos, eu não tem nada dentro? Nós ainda. seríamos? Dane-se, vamos, vamos abrir logo. Uh, Suzy. Sim? <risos> Suzy. Ei, Noelle. Que diabos você está fazendo aqui? Oh, desculpa incomodá-la, mas. Bem, Berli e eu vamos na biblioteca. Fazer alguma pesquisa para os projetos, nosso projeto em grupo. Se estiver o okay, que, você gostaria de vir também? Ok, ah, Cris, você pode vir também. Ah, nós estamos ocupados com. Vocês me ajude aqui. O que eu devo falar? Dizer, falar crimes. Você <risos> sabe, cometendo crimes. Vamos cometer crimes e ir para a cadeia para sempre. <risos> que droga. Ai, tá bom. Vou diversão vocês dois, eu estarei na biblioteca. E se você quiser trazê-la mais tarde, significaria muito pra mim. Espera Cris, que diabos isso significa? Por que a Noelle me pediria pra mim fazer lição de casa com ela? Ela deseja falhar? Espere um momento, espere um segundo. Cris, você notou quão nervosa ela estava? Tipo, corada e. coisa assim? Cris, você. você não acha que. Ela sabe nossas identidades secretas. Você sabe esse mundo sombrio? Maldição, nós devemos manter escondidos, Cris. As nossas coisinhas, sabe? Nosso segredinho. De qualquer forma, chega de esperar, certo? Vamos! Vamos lá, vamos ver o que acontece. Então, pelo que eu entendi Parece que tá mais bonito Tá mais bonito os gráficos Não estão? Sei lá, acho que Acho que tá mais bonitinho A gente pode correr Tá do capítulo 1 para agora Se passou, acho que uma noite Aqui estamos Cris, Suzy Faz tanto tempo é, foi como um, um dia Ah, é verdade Curto, não é? É que eu nunca tive amigos antes Então eu nunca esperei tanto para vê-los aqui, aqui novamente Tudo bem, eu acho que eu não vou tentar deixá-lo morrer de solidão Eu aposto que o Lancer quer nos ver também, né? Né? <risos> um é, estou procurando o Lancer. Espera um segundo. Onde está o Lancer? Onde está todo mundo? Não se preocupe, Silzy. Nós vamos vê-los em qualquer momento. Só espera aqui, tudo bem? Tudo bem. Espero que não seja nenhum tipo de pegadinha alguma coisa. Uma coisa assim. Fiz, eu tenho que te perguntar alguma coisa. Eu preciso que você retorne ao mundo de luz. Vá a classe, a sua velha classe Dentro pegue tudo No chão E traga aqui Você pode? Ah, posso Trazer todas as coisas do armário Você olha para um castelo que você viu ontem Você está enchido de poder e de nostalgia imediata O que você está fazendo? Tentando comer um bolo sem mim? A gente tem que voltar lá para o mundo... da luz. Vamos na classe. Pegar as coisas do armário. Nossa primeira missãozinha. Pegou todo o lixo do chão. E transformou numa grande bola de poeira. Sujeira, pode ser sujeira não. Você deu um jeito de juntar tudo no armário Até o tapete Bom, era só isso, né? Ela pediu pra fazer Na porta a leste, pegar as tranqueiras e levar pro mundo O bagulho desintegrou, meu filho Qual foi o propósito? É Cris, onde está tudo? Ah, tá aí, ó diga quem votou, palhaços! Lancer! É que eles não sei o que você fez, mas. Se dane! Não, não foi isso que ela falou. Não falou, não que ela falou. Todo mundo está aqui. Acho que aconteceu com o castelo do Lancer. Tudo se foi. Se foi? Sim, quando Cris selou, ó. Fonte? Aquele mundo sombrio desapareceu E voltou a se tornar uma classe normal Então onde Lancer vai viver agora? Não se preocupe Suzy Vamos conquistar o castelo de e Por nós mesmos Chris, como você traz os... Como você traz os Habitantes do Mundo Sombrio de volta O poder da nossa fonte vai transformar essa cidade mais e mais De agora em diante, os inimigos que nós pouparmos Vão ser recrutados para a nossa cidade Então vamos nos manter, manter poupando inimigos, tudo bem? De qualquer forma, por que você não dá uma olhada em volta? Podemos ir ao norte de encontro ao castelo. tem tenho uma surpresa especial para te mostrar. Ahá, não, se eu me surpreender antes. O último a chegar é um ovo perfumado. Que diabos? <risos> Vamos lá, Cris. Você vai deixá-los nos derrotar? A gente poderia ver a cidade, mas. Não Vamos salvar Tem um livrinho aqui Mas eu não quero Eu vou pro castelo direto Diretão pro castelo Eu só queria Se gabar da sua casana grande né? Não, o que eu quero mostrar Está nas... no andar de cima Isso Vamos subir Estou sendo bastante objetivo. Tem uma surpresa para vocês dois. Eu fiz, eu fiz quartos para vocês no castelo. Quartos? Assim vocês podem ficar aqui quando quiserem. Eu ficaria feliz se esse lugar pudesse ser uma segunda casa para vocês. Um lugar onde vocês podem ir. Não importa o que esteja acontecendo do lado de fora. Bem, nós vamos dar uma olhada. Ah, tá, vou aquele. Vamos dar uma olhada no nosso quartinho. Ó, tá firmão, hein? Vamos dar uma olhada aqui talvez seja da Suzy. Ah, com certeza da Suzy. Mas, Suzy, esse é o seu quarto. Eu tentei fazer algo do jeito que você gosta, mas você pode colocar qualquer coisa aqui também, espero que você goste. É <risos> o próprio quarto, né? Acho que está muito legal, é o próprio quarto como esse. Quanto tempo você demorou para fazer algo assim? Ah, desde a última vez que eu, desde a última vez que eu vi vocês. Cara, você é um chorão, sabia? Eu acho que ela gostou Cris. Ah, ensimado que eu peguei o quarto mais legal. Olha, Cris. Bem, enciumado? faz. mas você não vai acreditar o quão firmão o quarto é. É um quarto tão legal aconteceu? Eu quero ver. Eu vou continuar cavando buracos até encontrar né, seu quarto. Sabe, tem uma porta, você sabe. A porta. <risos> hey House, o que tem ali em cima? Ah, só alguns quartos que eu estou renovando. Então seu quarto é lá em cima? Ah sim, mas eu ainda não limpei. É, como se a gente quisesse ver seus óculos de NERD, sua coleção de óculos de NERD de qualquer forma. Eu acho tão difícil. Então, o que nós faremos agora? Cita-se a vontade para explorar a cidade até nós estarmos preparados para sair. Como se a gente fosse sair agora, né, Cris? <risos> Sim. A gente vai sair agora. Vamos dar uma olhada aqui para baixo. O um povo preso? Não parece muito feliz. Nós ainda estamos presos por algum motivo, mas tudo bem. Nós passamos a amar esse lugar infernal onde nós nos vestimos como animais. Tá certo. Vocês vieram aqui para me humilhar? Sim! <risos> Engula, velho! O diabos ele faz com aquele negócio enorme de água? Está com ciúmes? Então observe com inveja. Uh, Welps? Filhotes. Enquanto eu sugo pra essa garrafa gigante de hamster. <risos> Senta o desespero. Uh, tanto faz. Nós não temos nada a discutir. Tá bom. Por sinal, meu filho está feliz? Como se você se importasse. Você nunca vai jogá-lo de um penhasco. Ah, seu preconceito fez meu blefe muito efetivo. Eu vejo. Além do mais, mesmo que eu jogá-lo, ele iria... Que cara... Meu filho é... Uma pequena abóbora pulante. Ah, que gracinha. Já já acabou a conversa com o senhor. É isso aí, está traduzido. Tá? Exatamente com essas palavras que ela falou. Vamos dar mais uma olhada, tem esse menininho aí. Realmente quem está assistindo está se contorcendo com a nossa exploração. Vamos dar uma olhada aqui para o lado direito da cidade. Olha todos esses personagens. O que acontece se eu vier aqui? Parece que está trancado e nunca vai abrir novamente. Música para variar é bonitinha, né? E que é isso aqui? Não é uma cidade maravilhosa, realmente. Muito obrigado. Então por que eu estou sozinho aqui? Um tanto de auto-reflexão, eu acredito. compreendo que eu era um covarde antes, então eu quero dizer, bem, eu ainda sou... minhas cartas, eu não consigo lidar com a sociedade. Por enquanto eu viverei no topo desse penhasco, no topo? Quando eu estiver pronto para conhecer, para me encontrar com a sociedade, novamente eu estarei de volta. Obrigado, obrigado pelo, pela casa maravilhosa Eu não vou usar <risos> Tá bom Tá, eu acho Que pro jogo começar Espere Cris, nós já estamos saindo Mas nós acabamos de chegar Eu não quero fazer projeto em grupo Vocês têm lição de casa? Bem os Cris Vocês tem que fazê-lo de qualquer jeito, escola é importante! Eu estou banindo vocês deste reino até vocês fazerem o projeto! Ah, tudo bem! Eu irei fazer! Suzy, não se preocupe, irei ajudá-la também! Espere, Lance, talvez você não devesse! Tarde demais! Amizade formar o quê? É isso. o lancer virou um do seu o, o lancer virou uma das suas, chave, suas itens chave principal seus itens chave seus itens, chave espera, onde ele foi? não se preocupe, eu só entrei, o seu... entrei no seu inventário inventório. vou ficar aqui pendurado no bolso do Chris eu não entendo o que isso significa mas é tudo bem não se preocupe, eu também irei assistir. Eu irei ajudar. Nós estamos de boa. Oroxus se transformou num item chave. Mesmo ninguém querendo. Tudo bem. Chega, vamos indo. Ah. Boa sorte. Nossa, boa sorte hoje, Cris Vejo logo Bem Acho que nós temos que Fazer nosso projeto Pelo menos nós temos o lancer, né? nossa onde você está eu acho que ele escapou depois de tudo né bem onde nós devemos fazer isso fazer o nosso projeto na biblioteca bem tudo bem tá ela já foi na frente da biblioteca aí a biblioteca O cara tá pistola, hein? Por que será, hein? Ai. Nossa amiga Undine. Tudo bem? Nós estamos aqui. Maldito projeto escolar. é onde está todo mundo? Algo está esquisito. Dane-se, vamos jogar esse Space Pimble no computador do laboratório. Hum. É como o armário, hein? Está aí dentro do closet. Você não acha que isso poderia ser... Outro mundo escuro? Muito sombrio? Bem. Parece que não poderemos começar nosso projeto. Ao, ao menos você sabe, Cris. Se tiver uma fonte sombria lá. poderemos ser lá. Vamos selá-la. Podemos selá-la, meu Deus. E irá voltar a ser um laboratório de computador, né? Então o que será, Cris? Não podemos usar computador de casa, é eu... isso. Vamos ser chatão, não, não, não quero ir na aventura. Bem, vamos pular para.. Para o ato. Nossa última aventura foi excelente, não foi? Eu não consigo parar de pensar em ter outra. Eu não sei o que tem lá, mas. Eu não consigo viver se nós não descobrirmos, certo? Vamos, Cris. Tá, encontramos outro mundo. E provavelmente é aqui que começa a aventura. É. Nos transformamos aí nos heróis de outrora. Hum. Isso é novo. Cris não fala nada. Nada. O X ainda funciona. Na verdade, ele fala. Toda vez que a gente seleciona uma ação, né? É. Acho que tá com cara de quebrado. <risos> Tem uns caras ali com os pescoços ó. Esse cara aqui tá meio tenso Os cabos, os cabos aqui Tá meio... meio zoado Ok Ah, são tomadas, Eu achei que eram perninhas <risos> Todo mundo foi, todo mundo foi! Tá, cheio de buracos, cheio desses. Alguém me ajude! Tá. Ah, alguém por favor, eu conheço essa guria! Suzy! Legal que você está aqui! Espere, sai daqui antes que seja tarde! Oh não! Noelle! Vê um negócio igual do Mega Man cara! <risos> o inferno de sessão de estudos Quem diabos é você? Eu sou conhecido pelo celular número Q5U4EX7YY2E9N Mas vocês, crianças tolas, podem me chamar de Rainha Braço. Como, nós fomos, como se nós fôssemos chamá-la de rainha. P53. <risos> rainha. Bem, veja, rainha, nós não somos crianças. Adolescentes são meras crianças. E adultos são meras crianças grandes. Isso não te faz uma criança também? Não, eu sou um computador. <risos> computador? Mas muito obrigado pelo estímulo, mas eu estarei indo agora, estarei saindo agora. Espere, espere. Por que você capturou o no Noelle? Ah, é, eu teria capturado você também, mas acabou nas. Gaiolas. Por que. Por que está capturando? Por que as capturas? Para que elas se tornem um dos meus peões! A minha jornada para a dominação global. Talvez irei transformá la em um robô? Talvez esteja escrito isso. O quê? Por quê? Ah, parece legal. Me esqueça, cara. Ninguém vai transformar ninguém em robô. Poderia isso ser uma afirmação de animosa desinteligência? Hã? Quer brigar, perdedora? Sim, <risos> sim. Ok, tchau. Espere segundo. Eu não temos tempo para tais frivolidades. Eu estarei só bunda. Talvez outra pessoa possa interfê-la. Nossa! Aproveite sua assimilação. Ah, então foi isso que aconteceu, por isso que eles estavam em pânico. Muito bem. Were wires. <risos> Interessante não. o nome. O que a gente faz? Primeiro vamos descer a pancada neles. Mas não muito. Como, como que eu sei o HP deles? Ah, verdade, tem que desviar. Ah, meu Deus. Ai, ai, ai. Desculpa. Ah, olha, tiramos bastante HP. A Suzy dá muito dano. Então bater nesse com, com o Chris e bater nesse com a Suzy. Mão. Oh. não foi tudo ruim. Agora a gente obrigatoriamente tem que fazer o quê? Não, calma, calma, calma. Como é que eu volto? Não, não não. Espera aí, Mercy 0%? Como é que eu volto? Ah, eu consegui voltar. Defende, spare, dá o um spare pra um, e o spare pro outro. Tá, deu 20% de espera em um. Tente usar Atos. Tem que usar Atos antes de dar o spare. Será que eu não sei um negócio tão simples, hein? Por que será? usar um ato throw wide Parece que não pode dar esquerda O digo digo, os meus Ozone. vamos tentar usar mais atos até a barrinha ficar cheia. vai usar aqui o, o ato nesse digo digo que foi muito muito bom e jogando para dar um esperno primeiro digo digo funciona bem contra eles aí recrutamos um agora a gente só precisa desviar dos ataques desse oh, oh, oh isso não parece bom é foi tão difícil quanto imaginei mandar um evil nele digo digo Eles vão logo em seguida. Feito! Zero de experiência e 202 dinheiros. Oh, boa briga depois de tanto tempo. Agora temos que pegar a rainha. Oh, não! Mais! Ah, eles se acalmaram. Eu só usei meu encanto pacificador para colocá-los em modo de dormir. Beleza, você está aqui. Rousey. Eu senti uma presença sombria e corri. Parece que uma nova fonte sombria apareceu. Rausen e eles pegaram no L. Maldição que ela estava pensando em se meter com o mundo sombrio Cara, cara, me assusta demais Se nós não fizermos alguma coisa, ela pode... Não se preocupe, Suzy Tudo que temos que fazer é selar a fonte É, é Eu posso ficar irritado por... Outra aventura, né? Vamos, Cris Isso aí, <risos> vamos! Tá, a gente jogou um pouquinho de... Delta Rune, capítulo 2. A gente vai encerrar por aqui, a gente tentou traduzir a melhor forma possível. Tá bem divertido. A gente conversou não muito, não exploramos muito. Então, a gente foi direto para a missão. E teve o nosso primeiro combate bem patético da nossa parte, né? Mas bem legal, bem legal. Eu não pretendo fazer gameplay. A não ser que. A não ser que eu faça. A gente está com 4 gameplay paralelos aí. Fazer mais uma. Mais uma papilha. <risos> Mas tá bem legal o jogo. Recomendo baixar e jogar. É gratuito. O que, que custa? Nada. está baixar e jogar. E a gente vai encerrando por aqui. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, dá um nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvania e recomendações. E isso é um jogo indie. Está explicado deixa o comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo fica assim, até o então, próximo vídeo, viva amizade